Bota água viva. tem água viva. <risos> que elas têm choque, né, pessoal? Tem choque. Ele vai falar. Lá o pessoal vai falar assim: Paps. Que peixe lanterna é perigoso. Ah!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 Cuidado com o peixe lanterna! Fazer de movimentar na carnes de cacique. É jogo de carrinho de rolo né? Não, vou fazer. Dá pra matar essas plantas carnívoras. Dá mesmo. <risos> o tempo acabou na minha frente, gente. <risos> É outro barato, Cuidado! Tom, tararum, tararum, tom, tararum, tararum, tararum. <risos> Olha o baú! Peguei já. Só falta 25 moedas. Ah! Ele aí de novo! Mata ele, Dani! Aê! Ele caiu. Tem o um bichinho fundo do mar! Ah, morreu! Não um lá <risos> Ah, Ih, agora você tem zero moedinha Ó, oh, zero moedinha Zero nozes Ah, oh, um peixe-lanterna Mais um peixe-lanterna Tubarão ah, Acabou, escuta Dois, você só ganhou Dois baús Ih Faltou um Minha vez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 Vamos. Vem aqui. <risos> Olha! Muitos manjinhos. Vamos pegar. Mais o lobo de tombou vacina aí. Ah, não! Ah, tá. É aqui. Nossa, que susto. vem aqui. vem aqui. E que é o oi, baú. <risos> Pronto.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 Cadê é que passa agora? Ah, tá. Ei! Tum-tum! Cadê é que a gente passa? Ah, sim, velho. Cadê é que a gente passa agora? Então, vamos vir assim por aqui. A ponte, A ponte, dá pra subir.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 é, chegamos! Parece que a gente deu uma volta, né? Ai, eu quase Vai. caí, né? <risos> <risos> Vamos ver. A vez, não, não, não, não, três! <risos> Só que não. Ah, não! <risos> ah, aqui. Cada vez de... <risos>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 Teniseu. Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo canta manhã é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha maninha para o casamento Você não me Não, eu acho não Então vai lá, Dani! Tem que você tá jogando nozes? Quer acabar com todas as suas nozes? Pronto, acabou já! Não, não gasta mais nozes! ganha só dois baús, menininho! Agora é minha vez! que a gente vai... E a gente tem 240 é 240 balzinhos. Cadê baldinhos. a gente vai cair, Esse é o chefão. Não. Eu sei, me brincando com você. E quase morri. ta ta ta ta ta ta ta ta tá fazendo ah, é ta tá Ah! Vou morrer, não lá lá. Vou morrer, lá. Olha esses reis: tu <tos> <de espada. tos> <Carinha. tos> <tos> Seguimos as pulinhas, pega uma, pega duas, pega três, um, pega quatro, pega seto, ai, eu consegui. Mais um, mais dois, e... Ai, ai, Ai meu Deus, mas ainda bem que o porco espinho não tá aqui Ó oh, o porco espinho não, cupim, Dani, copim. Bem que seria rapidão. Rapidão. um porco, rapidão. seria isso, um porco seria isso Por que que eu tenho essa tábua aqui, sinto que não leva pra nenhum pau e tcharam tcharam. Tcharam tcharam tcharam. Três balzinhos pro robôzinho e agora é a vez do Dandan. Dan. E você vai com qual? Com o homem forte. Então vai com o homem forte. Ele comeu quase 70 nozes de, de esquilo, gente. Ele <risos> comeu nozes de esquilo. Comeu nozes de esquilo? Águas vivas aqui! E ainda bem que não tem o temporizador dele ficar embaixo da água, né? Dele De respirar. Igual o Super Bear hum. Pessoal, se vocês querem mais vídeos desses, escrevem embaixo nos comentários, né, Dani? Uhum. Então. Mas ah, eu... medo, medo, medo, medo. Nossa, que medo! Ai, cuidado, Dani vai, vai, vai, vai, vai Ai, cuidado, quase morreu, Dani Fica aqui, ó. vai rápido, Dani Tem um baú ali, vai rápido Rápido, Dani Não, Dani, vai rápido não, Dani, vai, rápido. não vai acabar Dani, vai rápido, você já matou Ai, acabou Só tem mais um agora. Mais um quê? Mais um desse negocinho aí. Mais um escudo. Um quê? eu vi um baú aqui embaixo da água. Embaixo da água que tava tá o baú. Uhum. Vê lá se não tem baú. Não, não tem. Vem rapidinho. Não, não. Você vai demorar. Deixa eu ver. Ai, não, não tem pra... Ai, que susto. Eu tinha bem pegado o temporizador.